E aí gente, Eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonari e hoje eu tô aqui, mano, pra fazer mais um vlogzinho com vocês Só que nesse vídeo eu estou muito, mas muito ansioso É sério, mano, eu tô ansioso a um ponto de que eu quase não consegui dormir à noite pensando nisso Aí você deve estar tá se perguntando, João, que mistério é esse? Por que, que você está tão ansioso? Mano, eu tô ansioso pelo seguinte, o Flex ontem, antes de ir pra casa dele, falou que hoje iria me dar um presente E que esse presente será algo da Supercell e mano, eu queria muito ganhar um presente, alguma coisa da Supercell e tem vários itens, vários acessórios, várias coisas muito da hora. E eu tô esperando que seja algo legal, né? E o Flex enfim, saiu, foi almoçar e eu estou esperando ele voltar com esse presente que eu quero muito, muito, muito, muito, muito. Assim, o certo não é criar muita expectativa porque eu, eu trolei o Flex no meu último vídeo. Ou seja, ele pode me trollar, fazer qualquer coisa pra se vingar de mim Eu espero que não, espero que ele já tenha se recuperado dessa E que ele me dê um presente muito, muito top Porque eu, eu, eu mereço Tá, talvez não mereça tanto por ter trollado ele Mas eu, eu sou um bom amigo <risos> Isso eu sei Cara, antes de nós começarmos qualquer coisa nesse vlog no dia de hoje Já desce aqui embaixo, deixa o seu like E também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Passa nas minhas redes sociais também que vocês vão estar tá me ajudando muito É jvf Vou deixar aqui embaixo ó, JV Feio Passa lá, não esquece de curtir o vídeo, deixa o like, é nóis, vamos começar toda essa bagaça O Flex ainda não chegou aqui no estúdio, ele foi almoçar, até me convidou pra almoçar Mas eu almocei pizza porque tinha pizza aqui em casa, então eu não fui com ele E agora ele foi pra academia e eu fiquei aqui pra gravar vídeo porque depois eu tenho que começar a trabalhar pra ele E aí não vai dar tempo de eu fazer as minhas coisas, por isso que eu estou aqui É, eu sei que eu não tô numa situação muito interessante pra estar tá fugindo da academia Mas é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho duas opções, ou eu vou pra academia ou eu fico aqui, gravo vídeo vídeo E edito e voz pra vocês Então assim, é, é uma escolha De vida, mas cara, presente da Supercell, o que que pode ser Um presente da Supercell Mano, eu sei que tem camisa Eu sei que tem aquele baby dragon de pelúcia Eu sei que tem, enfim Vários itens e acessórios da Supercell Da marca, né, pra quem não sabe o que é Supercell É a marca do jogo Cachoeira, é um jogo que eu trago aqui no canal Que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado E eu queria muito, mano, e presente Presente é presente, quem não gosta De ganhar presente, mano, por isso que eu estou nervoso por isso que eu estou ansioso E ainda mais indo do Flakes Eu estou esperando que seja algo bacana Que fique claro nesse vídeo Que se for uma trollagem da parte do Flakes Pode ter certeza que ele vai estar tá muito ferrado nas minhas mãos Que eu vou planejar as piores trollagens do mundo pra fazer com ele É sério, eu tô numa fase da minha vida que eu ando muito vingativo Não é que seja vingativo Mas é porque eu, eu aprendi Que fazer trollagem é muito divertido <risos> Trollar os outros Zoar os outros, além de vocês que estão aí atrás Gostarem muito É algo que eu curti demais fazer Mas enfim, antes do Flake chegar né? Até ele chegar a gente precisa inventar alguma coisa pra fazer E eu descobri uma coisa na internet Que eu não sei como não viralizou Como isso não virou um meme É a respeito de Clash Royale E é uma música, é um forró Cara, é, é muito engraçado É muito engraçado o trabalho desse cara É muito divertido E eu vou mostrar pra vocês Eu tenho quase certeza que muitos de vocês nunca escutaram essa música Nunca ouviram falar dessa música E eu não sei como isso está escondido aqui na internet É sério, é muito bom É uma das melhores coisas que já inventaram na internet a respeito de Clash Royale É muito bom Eu vou fazer uma coreografia aqui, então não liguem Fiquem com a música, é muito boa É muito gostosa Mano, só vai. Hoje tem flash, flash, flash. Flash, flash, foi ali. Tio Simpson é um mito. Ele vai te destruir. As suas torres vai cair. Hoje tem flash, flash, flash. Flash, flash, foi ali. Suas torres vão cair. Tio Simpson é um mito. Ele vai te destruir. Tá destruído. Mano, eu não sei mais, mas é, é muito boa. Que musicão. Hoje tem Clash, Clash, Clash. Mano, isso é muito bom. Isso é muito bom, é sério. Que trabalho fenomenal desse cara. Ó, outra de Clash Royale. Outra música de Clash Royale. Ele não ganha uma. Vinheta. Tio Simpson. Tio Simpson, eu só torço pra você. Mas você não ganha uma, molecada te arrebenta. Com essa coreografia maravilhosa que eu acabei de fazer pra vocês, eu acabo de perceber que eu não estou num estado tão bacana, que estou com quase um pulmão saindo pela boca mas que dá tá tudo certo, eu acho que eu mereço o de vocês Mano, eu para o caramba, eu sou muito bom nisso Agora é sério, falando sobre esse canal Mano, eu achei muito engraçado As músicas de Clash L eu nunca tinha escutado Foi os guris que me apresentaram, Clash com Rafa, Flakes Enfim, a gente tava em Skype E eles me apresentaram, mano, eu, eu ri muito Mas muito Hoje tem Clash, Clash, Clash Clash, Clash, Clash Royale! aí as torres vão cair <risos> O tio Simpson é um mito, o tio Simpson é um mito hein? Que fique claro, eu não sei se você já tinha escutado Se você já escutou essa música, deixa aqui embaixo, se você não escutou vou deixar o link aqui na descrição, mano escuta lá é muito legal, esse devia virar um meme na internet, um meme de Glash Royale na internet, é muito bom. Agora me dê alguns minutinhos aqui porque eu preciso me repor para as minhas energias porque tá complicado Tô de volta aqui e seguinte, cara Eu, eu achei muito legal esse lance de estar tá reagindo ao meme Na internet aqui, ao de Clash Royale Se vocês curtirem essa ideia, talvez eu trago Aqui algumas outras coisas Engraçadas escondidas aí na internet Eu vou atrás, eu procuro, talvez Tenha e isso seria muito engraçado, mano Mas enfim, a ideia do vídeo Era o presente do Clash Royale, enfim Eu já fiz toda uma coreografia aqui, já faz Algum tempinho, e o Flix até agora Não apareceu, eu, eu acho que a gente vai Procurar o Flix Power, é sério, mano, vai que se se se perdeu, a gente vai dar uma procurada no Flex Power Porque não pode estar tá certo isso Não pode, tá demorando muito Meu presente, cadê, pô? Flex Flex Flakes! Flex Flex Flex Flex Flakes! Flex. Flex É, não deu, galera Tentei procurar o Flex em tudo que é lugar E esse moleque sumiu com o meu presente Cadê o meu presente da Supercell que já faz um tempo que eu estou ansioso Que eu mal consegui dormir de noite Tu desaparece Mano, se tem uma coisa que eu odeio na minha vida É que façam promessas que me deixem ansioso E chega lá e não é nada Que preste Mas enfim, paciência, vamos respirar fundo Vamos aguardar que daqui a pouco o Flex está aí Pelo menos eu espero com o meu presentinho da Supercell Olha mano, quem chegou? Vê se não é ele Flakes Power. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é ele naquele HB20 voltando da academia. O Maromba Flakes Power. Sai daí e vem e traz meu presente. Uf. Até que enfim ele chegou, tá vindo aí, tá subindo Até que enfim né, vou ganhar meu presentinho Já Até tomei banho, já passou um tempo Desde a vez que eu tava gravando Mas enfim, chegou a hora de ganhar um presente De mostrar pra vocês, e fazer esse mega unboxing Bom galera, vou esperar o Flex aqui já Preparadinho, bem comportadinho E ansioso pelo meu presente Vamos esperar, ele vai chegar agora aqui pela porta Como vocês viram, ele tá chegando ali Acabou de descer do carro Daqui a pouquinho, ele tá aqui, deve estar tá subindo o elevador agora. Vou até deixar filmando a porta aqui. Pra quando ele entrar, eu já vou mostrar pra ele que. Olha quem chegou! Se não é ele. Ô, e aí, maromba? O cara já chega com a apontar, Beleza, cara. tranquilo. É, tô até Dá um oi aqui pro seu amigo. É que não é normal, tá? Se uma pessoa chegar e tem uma câmera apontada pra ti. Não, não. Eu não faço o vlog. Agora eu, amigo, eu me um vlogs aqui, ó. Agora vai ser assim, a tua vida vai ser monitorada, Flex. Tá aí, o que, que esse negocinho na tua mão aí? Calma, lá, esse presente vai ser. Dar agora? Mano, tu não não Sabe quanto eu tô nervoso com esse presente? Acho que a é caixinha tão pequenininha. Não, saca só, eu, eu fiz questão de deixar embrulhadinho pra ti, obrigadão. Nossa, mano, é que, que caixinha tô... pequenininha. O que, tô... que, que, tô... que, que tô... será eu que é tô... esse tô... negócio? É só de noite, mas pega aqui então, tá? Já que tu faz tanta questão, esse vídeo é pra mostrar isso mesmo? É pra mostrar isso. Eu fiquei tá bom, então. tipo ansioso e fiz o maior, maior noticiário ah, disso aqui. tá incompleto, porque eu não achei a segunda parte. É que são dois vídeos. Mano partes do presente, céu. Mas tá incompleto, mas enfim, pode abrir. É sério, cara. Eu vou fazer até um box, vou botar a câmera aqui certinho. Bom, o presente tá aqui, numa caixinha que eu não sei que caixinha é essa, porque veio assim. Mas vamos abrir, pequenininho, leve, parece que não tem nada. Será que é uma trollagem? Não, Fala. tem coisa dentro. Tem eu, eu, eu acho, é, né, eu tô já sentindo o um negócio aqui. E? Tcharam! Uma meia. A meia da Supercell aqui, tipo, tinha duas, obviamente, é o par. Mas eu não sei onde tá a outra parte. Então vai ficar isso mesmo, tá? tá? Você tá me dando uma meia. Ô, oh, bonita é Super todo, Céu, né, mano? Ô, oh, vai daqui que não é bonita. Uma meia da SuperCela pra te Tá, mas cadê o outro par, mano? Eu não sei. Tipo, tava na gaveta, mas eu não... Sumiu, acho que o Dudu perdeu. Porque tava na gaveta dele. Bonitona, né, mano? Nossa, ah, fiz cara, altas propagandas, Flex Power. É, é, é isso que eu mereço. Pela amizade, por editar teus vídeos. Tudo que eu faço por ti, Power, eu ganho. Uma meia da Super Uma Seu... meia. Ô, oh, mas da hora, mano, você não quer me dar. Ganhei uma meia da Supercell, galera. Não, tudo bem. Presente, não reclama, né? Só aceita, né? Mas pelo menos, mano. Que vinha o segundo parzinho, né? Que viu o par completo. Uma meia só. Eu vou até botar essa meia, mano. Por quê? Vai ficar estiloso, o negócio vai ficar estiloso. Só pra deixar claro, em nenhum momento eu falei que era grande coisa. Não, percebemos. Eu e a galera percebemos aqui. Não tem que ativado, eu falei que era um presentinho. Agora eu quero ver tu sair comigo na rua com um par de meia só. Porque eu vou usar essa meia hoje. E vai ser só um par. O que vocês acham, galera? Eu sou meio sem vergonha. Eu vou sair hoje na rua, né? Eu vou andar com... A meia da Supercel, claro, presente. A gente não reclama, a gente aceita. Muito bom, obrigado Flex Power por esse presente. Mas eu estava esperando uma coisinha. Eu estava esperando outra coisa. Eu estava esperando uma camiseta, um Baby Dragon, um presente novinho. Estou gan... ganhei uma meia, aparentemente já usada, um par só, né? E tudo bem. Beleza, vou usar Comenta aí o que, que vocês acharam da meia da Supercell Mano, olha só, eu achei bonitinha, é sério mesmo Com certeza se viesse o outro par, ia ser muito mais top Porque, enfim, né, os dois pares Ia ficar um presente certinho Mas, tudo bem, eu vou usar assim mesmo na rua, mano Um par só, um pé só E que, que se dane o mundo Estou um pouco envergonhado, tenho que admitir para vocês Porque eu fiz uma propaganda absurda Que eu ia ganhar um presentão hoje E eu ganho uma meinha <risos> Ah, eu sei que vai ter gente comentando João, eu dei Ganhou um presente e ainda reclama. não estou reclamando Gostei muito, muito Só que eu esperava pelo menos outro par Tudo bem, pior do que usar Meia com tênis, enfim E um par só, é usar Meia com chinelo e Só um par <risos> Eu sou o rei do estilo, estou estiloso Agora com essa meia da Supercell Filipe, tô estiloso ou não tô estiloso? Porcaria, mano O que você mano. achou? Porcaria, na boa Tá bonita ou não tá bonita? Sim meia... Você meia... é assim Mas na rua, o que, que, que tem tu acha? Eu tenho um motivo pelo coach dessa meia Porque realmente é muito feia Ninguém mais precisa ser comprida. Obrigado E isso foi uma tentativa de trollagem, Porque se foi, mano, não conseguiu, sabe? Eu fiquei feliz Obrigadão aí pela meia Tamo ah, junto Bom gente, foi esse o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado muito Eu gostei, porque presente, né? Sempre tem gente muito feliz Mas enfim Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Algumas perguntinhas que vocês queiram saber Sobre a minha vida, sobre tudo Qualquer pergunta, pergunta aqui embaixo Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal se você não for inscrito Obviamente E é isso aí, gente Espero que você tenha gostado É nóis ah, Antes de terminar o vídeo Me siga nas redes sociais também Arroba jbfeio. Vou deixar aqui embaixo, ó JV Feio é nóis Tamo junto Um beijo no coração de cada um e valeu!